Seria aqui, essa é a segunda suíte, agora eu quero te mostrar a segunda aqui de cima, seria a terceira, né? Quero te mostrar agora a quarta suíte, essa aqui, ficou linda também, maravilhosa. Olha esse detalhe aqui, gente, no guarda-roupa, Ficou tipo um vazado nisso, né? Olha que lindo, bem diferente mesmo, vou abrir aqui já para você ver, cabideiro,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 Aqui tem um espaço para fazer tipo um home, se você quiser aqui. Mais quatro gavetões aqui. Eu quero finalizar o vídeo agora aqui na sacada, te mostrando essa vista maravilhosa, gente. Olha só que vista linda. Essa sacada integra as duas suítes. Olha o concreto aparente aqui, gente, ó. Gente, se você tem interesse nessa casa, chame agora mesmo um de nossos corretores. Estão aptos para atender você. Olha os patinhos lá, gente, ó